ao âmbito mais abrangente e integrativo, como na administração das cadeias de suprimentos. O conteúdo programático está organizado em quatro módulos. Módulo 1 – Gestão, Operações e Funções da Administração de Materiais e de Recursos. Módulo 2 – Previsão de Demanda, Gestão de Estoques e Armazenagem de Materiais. Módulo 3 – Suprimentos de Materiais, Gestão de Fornecedores e do Patrimônio.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 e superior, privadas e públicas, e atualmente sou professor da UFMS do curso de administração da, do Campus do Pantanal, em Corumbá. É, essa disciplina tem como objetivo nos ajudar a compreender a gestão, as principais operações e funções da administração de materiais e logística, desde o âmbito mais específico na sua aplicação, como a gestão dos recursos, demandas, estoques, patrimônio e transporte, até um âmbito mais abrangente e integrativo,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 flexibilizando o fluxo dos produtos e informações e possibilitando uma maior criação de valor junto a todos os envolvidos, desde os fornecedores até o consumidor final. Dito isto, desejo um ótimo estudo a todos! Sempre que precisar, você pode acionar a tutoria para tirar suas dúvidas e trocar ideias sobre os conteúdos que serão trabalhados. Procure os canais de atendimento no seu AVA Integração.